Bem-vindo à Khan Academy! Neste vídeo, vamos fazer a subtração de 389.002 menos 76.151. Sugiro que você pause o vídeo, verifique se você consegue fazer, e caso seu resultado dê diferente, vamos fazer juntos. Vamos colocar, em primeiro lugar, 389.002 e 2 menos 76.151. E vamos ver qual é a solução. Primeiro, vamos começar com a unidade. Aqui a unidade não tem problema, porque 2 a gente pode subtrair de 1 um, e vai dar 1 um como resposta. Agora, zero a gente não pode tirar 5. Vamos passar para a próxima. Zero a gente não pode tirar 1. Um. Então, vamos passar para a próxima. Agora nós temos 9 milhares menos 6 milhares. Nesse caso, como essa milhar é maior do que essa, nós podemos subtrair 1 milhar, ou seja, em vez de 9 milhares, colocar 8 milhares. E, obviamente, para que a conta fique inalterada, em vez de 0 centenas, vamos colocar 10 centenas, pois 10 centenas é 1 milhar, então não alteramos a conta. Vamos para o próximo. Aqui nós temos problema também. Então, o que nós podemos fazer? Ora, nós temos 10 centenas, vamos subtrair uma centena e colocar 10 dezenas, pois 10 dezenas é uma centena. Temos o mesmo número e não alteramos nada. E, finalmente, podemos subtrair, pois 10 é maior do que 5, então 10 menos 5, vamos ter 5. Agora, vamos para a casa da centena, nós temos 9 menos 1, 8. E agora nós temos, na casa do milhar, temos 8 menos 6, 2. E, finalmente, na casa da dezena de milhares, nós temos 8 menos 7. Dezenas de milhares, teremos uma dezena de milhar. E o 3 Vamos repetir, uma vez que não está subtraindo nada. Ficamos com 3 na casa da centena do milhar, ficamos com 1 na dezena do milhar, ficamos com 2 no milhar, ficamos com 8 na casa das centenas, ficamos com 5 na casa das dezenas e ficamos com 1 na casa das unidades. Você pode fazer uma verificação antecipada se os algarismos que estão em cima são iguais ou menores do que os algarismos que estão embaixo. De qualquer forma, a conta dá certo. Essa é a forma padrão de solução para esse tipo de questão. Então, espero que você tenha entendido. Sigam as aulas da Khan Academy e até o próximo vídeo.